Essa habilidade da percepção que uma pessoa pode desenvolver é uma tática bastante útil, pois ela pode dar base a deduções que quase sempre conseguem estar certas sobre aquilo do qual você está observando. A partir da sua percepção, o indivíduo consegue organizar e interpretar as suas impressões sobre o mundo. Por isso, se deseja desenvolver a percepção, fique comigo nesse vídeo. Aliás, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, peço para que se inscreva desde já e ative também o um sininho de notificações. E sem mais demoras, vamos ao que interessa. O indivíduo que não se atenta ao ambiente ao seu redor e não usa sua percepção, estará deixando muitas informações relevantes passarem desapercebido de sua consciência. Informações essas que fariam toda a diferença. Pois a questão é, quando você está imerso em uma situação discorrendo sobre assuntos com outros indivíduos, se você se atentar bem aguçar os seus sentidos, conseguirá até mesmo notar no timbre de voz da outra pessoa que aquilo do qual ela está falando pode ser uma mentira. E isso que nós estamos nos referindo somente no sentido da audição. Pois imagine, se uma pessoa pronuncia uma frase, mas arrasta a pronúncia de sua fala com queda do volume vocal, falando momentaneamente mais baixo, existem grandes chances dele estar mentindo naquele momento. Afinal, vai por mim, a menos que a pessoa seja um excelente mentiroso. Ou esteja ensaiando essas falas há um tempo. Você não conseguiria notar esses detalhes. porque isso é da natureza humana? Somos seres que seguimos alguns padrões muito fáceis de serem percebidos e interpretados. Pois bem, não sou nenhum tipo de especialista nessa área. Mas alguns detalhes nunca passam fora do meu radar quando estou em uma situação importante e decisiva. Deixe para que estude isso, com especialistas como do canal Metaforando. Logo perceba que por mais que você não usará sempre essa habilidade, ela vai estar constantemente ali com você, de modo que quando pretender ser mais criterioso e analítico com as situações, basta que agulhe os seus sentidos e com um passe de mágica, tudo ao seu redor pode se demonstrar diferente, com outros sentidos, diferente daquele superficial de primeira camada. Note que é possível também não só ler as pessoas por suas ações e atitudes, mas também é possível ler o contexto. Existe a possibilidade de você conseguir até mesmo antecipar algumas coisas que acontecerão, antecipar as pretensões, identificar os motivos que as pessoas tentarão esconder. Logo, você se torna uma pessoa difícil de ser enganada, pois em qualquer lugar que esteja, você geralmente conseguirá ter observações melhores. E o fato de conseguir interpretar esses sinais pode fazer com que aproveite certas ocasiões oportunas. E não só elas, como também diversas outras coisas que podem te fazer ser capaz de ajudar até mesmo as pessoas ao seu redor. Por exemplo, se você percebe em um parente que ele normalmente age com um sorriso no rosto ao ver outras pessoas da família, daí chega uma ocasião de reunião ou almoço de família, e ele está ali. Agindo normalmente, sem expressar esses sorrisos, mesmo que ele não transpareça qualquer sentimento, sabe que ele quebrou um padrão de suas atitudes. Dado que você nota que ele é uma pessoa que adoraria mais do que as outras, estar ali aproveitando e sorrindo nessa ocasião, com certeza ele estará sentindo alguma coisa ou com algum problema. Daí você percebendo isso, chega nele de forma discreta e inicia uma conversa e nisso consegue perceber que a sua dedução estava certa. E ele, de fato, está passando por algum malucado naquele momento. Percebe como essa habilidade pode ser útil para você, podendo ser usada a qualquer lugar que esteja. Pois é, isso não é como um objeto que pode ser tirado de você. Isso será intrínseco a você. Será como um detector de mentiras, mas sem o aparelho. Enfim, do mesmo modo, será possível ainda se desvencilhar do perigo, observando sinais. Juntamente com o contexto, que podem te mostrar mais sobre a situação. Ou seja, tecnicamente, você consegue se distanciar se sair livre desse perigo, que pode estar correndo. Vou pegar o meu próprio exemplo. Certa ocasião que estava com a minha cônjuge, andando pela rua. Queria pegar um atalho e cortar um quarteirão para chegar em casa mais rápido. Perceba que eu estava com uma mochila, cheia de objetos pessoais na parte da frente do corpo. E a rua estava vazia e escura. Havia dois homens nela, um olhando a esquina e outro mais abaixo. Não me toquei de imediato e entrei na rua com a minha cônjuge. Quando dei alguns passos na frente da pessoa que estava mais abaixo do quarteirão, notei o barulho dos passos dele se alinhando aos meus. Enfim, foi quando virei-me rapidamente. E olhando no fundo dos olhos dele, foi quando percebi a maldade no olhar. Mas de certo modo, ele não tentou o ato do qual estava intencionado a ter. Creio que, de certo modo, ele deve ter sentido medo, não de mim até porque eu estava desarmado, mas de ser pego por alguém naquele momento enfragrante. Passei por ele, dali até o final da esquina, andei de cabeça levantada, olhar atento e postura rígida. Quando cheguei no final da esquina, encarando -se o segundo homem, para caso ele tentasse algo, conseguiria prever antes mesmo dele tomar uma atitude. Percebi um olhar de medo em seus olhos. Estavam tão abertos quanto os meus.